Eventos de arrecadação, vocês sabem que acabou de ser decidido que vai poder ter artistas nos shows de arrecadação. Os showmícios continuam proibidos, mas é possível haver artistas nos eventos de arrecadação. Essa história começou lá quando Caetano Veloso, em outubro do ano passado, quis participar de uma live de dois candidatos, foi negado pelo TRE do Rio Grande do Sul e o TSE depois entendeu que não, derrubou a decisão que entendia que ele podia participar da, daquela live. E agora o ministro Barroso considerou que era liberdade de expressão, que é importante e tal. O problema, eu lembro até que na época eu mandei uma mensagem para a doutora Marilda, que era advogada na época da questão, estava trabalhando no caso, eu mandei e falei, olha, dá uma sugestão para o Caetano, ele pode doar o pijama que ele usou, está usando na quarentena, ele doa para o candidata, fazer uma comercialização, imaginem um leilão que seria, porque é permitido comercializar bens, né? e o leilão também não há impedimento, a pessoa, cada um, qual seria o valor mais alto que seria dado, e aquela pessoa tornar-se um doador de campanha, sujeito aos limites, etc. E, tal. e, enfim, acabou que ele conseguiu participar da live. A resolução tem que trazer agora critérios muito objetivos de como vai ser a fiscalização desses eventos com participação de artistas. Então, como que se vai medir a quantidade de participantes? É. Outra coisa, a gente sabe que shows, normalmente, os convites são comprados para a família. Vai o pai, a mãe, os dois filhos, e aí? Vai poder uma pessoa comprar mais de um convite, mais de um ingresso? Ela não vai ser questionada, porque os ingressos têm que ser comprados individualmente? O que está que sendo oferecido naquele evento? Como é que está sendo o valor calculado, né? O artista não vai poder cobrar? E o estimável? Como é que vai entrar aí? Olhem que trabalhão vai ser resolver essa questão. Mas tem de ter um olhar para isso com muito cuidado, porque é uma arrecadação perigosíssima. Do meu ponto de vista, foi um grande retrocesso. Já tivemos, até 2006, fiscalizei muito evento de arrecadação, com artistas na época, eu sou da época dos brindes, dos artistas, dos showmisses, de tudo, né? São 33 anos aí nessa brincadeira. Então, para mim, foi um retrocesso, porque na prestação de contas vai ser muito difícil essa, se não tiver é um regramento muito conciso, mais objetivo, é, detalhado se é que não são antagônicas aí as palavras, mas deu para entender, que seja de forma clara e esclarecedora e que possa prever essa fiscalização. Porque senão vai ser um grande abastecimento de caixa 2. É muito importante.